Se você é videomaker, faz algum tipo de vídeo ou é entusiasta da área, provavelmente já passou muitas e muitas horas procurando cabeças para o seu tripé, para o seu monopé, para o seu slider, para o seu... A gente sempre fala das super caras da Manfrotto, as não tão caras, só que igualmente boas da Benro, tem umas que não tem nem marca, mas que todo mundo já usou uma vez na vida, não sei que seja super rico, mas enfim. Aí tem as semi aquelas que não são nada hidráulicas, mas elas mentem pra você quando você vai comprar. Enfim, são vários tipos de cabeças diferentes. Mas por que, que ninguém nunca fala das ballheads e do quanto elas são maravilhosas e práticas? Como o nome sugere, ballheads são cabeças circulares parecida com as cabeças hidráulicas, só que com uma esfera na parte de baixo que cobre quase que 100% do movimento de, de visão, né? Só que assim, é meio fisicamente impossível cobrir os 100%, então a gente finge que é 100% para não gerar problema futuro. para quem não sabe, eu trabalho muito com eventos sociais, casamentos, 15 anos, festas no geral, e eu vejo muita gente usando ball heads em sliders, porque um slider ele é reto. Você não tem muita movimentação para fazer com o slider. Só que quando você coloca uma ball head nele, você tem todo um movimento ali em cima. Então o slider pode estar tá reto, mas aí você mexe a cabeça na posição que você quer. E isso é extremamente útil. A ball head que eu tenho aqui é uma Jusino BT05, que ela veio com o meu tripé da Jusino é, X2640, se eu não me engano. Ele é um ótimo tripé, ele é bem portátil, ele é bem leve. E essa cabeça que veio com ele é uma mão na roda gigantesca. Porque apesar do momento que você ganha. Você, você compra um tripé e ganha uma cabeça dessa junto, que tem um movimento incrivelmente grande nela, é, você é um cara muito sortudo uma garota muito sortuda porque eu não esperava que viesse essa cabeça junto. Quando eu comprei ele, quando eu comprei esse tripé, eu estava usando um kit bastante pesado até, na real, que era uma Canon 70D com uma lente Sigma 24-70. Era um set bastante pesado e eu nunca tive problemas com essa cabeça. Pra falar a verdade, pra falar que eu nunca tive problema, eu tenho um problema com essa cabeça, eu não sei se as outras ball heads funcionam dessa forma, mas essa especificamente funciona. O problema que eu tive com esse aqui é um negócio bem besta, na real, mas que pode ser, ser um motivo para você comprar ou não essa cabeça de bola aqui. Que é quando eu, eu coloco a câmera na horizontal, né? que é para fazer vídeos para Instagram, ou... enfim, fazer jobs que necessitam da, da vertical, a cabeça ela começa a, a virar. Por mais que ela esteja presa, ela começa a cair para o lado. Por causa do peso da minha lente. Hoje em dia eu não uso mais a 2470 com a 70D. Eu uso uma Sony A6000 com uma 1750. E mesmo assim, essa, essa virada dela, que quando eu faço alguma coisa na vertical, é algo que me incomoda muito. Mas eu creio que outras cabeças não tenham esse problema. Porque como dá para ver, essa cabeça que eu uso, ela só tem uma uma trava. Outras cabeças, como por exemplo, uma da Benro, que eu, que eu quero muito comprar, ela tem uma trava de pan e uma trava da, bo da, da bola. Então, a partir do momento que você tem uma trava de pan e uma trava da bola, você não tem esse problema. Só que essa cabeça tem uma trava só. Então, às vezes ela não vai suprir exatamente o que você precisa, mas ela não deixa de ser uma ótima bowhead por isso. Se fosse para recomendar uma head, eu recomendaria essa que eu falei da Benro, que é a B0, ela aguenta 8kg, sim, ela aguenta 8kg, então assim, problema nenhum, recomendo, só que o preço dela é meio salgado, então assim, se você não vai trabalhar com coisas muito pesadas e não vai fazer um vídeo para o IGTV, por exemplo, eu recomendo essa daqui, BT05, da Jucino, ótima cabeça hidráulica. Não vai deixar na mão, não me deixou na mão. Por, por mais que eu tenha falado sobre esse problema, eu quero ser sincero falando sobre esse equipamento. E assim é é uma aquisição que eu acho que todo todo filmmaker precisa. Junto com uma cabeça hidráulica decente, um monopé decente, um tripé decente, você precisa de uma ball head. Inclusive, se você quiser todas essas coisas, a Benro vende de todas. Benro me patrocina, sério, vocês são ótimos e tem preços Maravilhosos. Basicamente o que eu queria falar no vídeo de hoje era isso, era basicamente uma conversa sobre ballheads, porque eu sei que tem muita gente que não conhece ballheads, não faz ideia do que seja uma ball head, só que é essa cabeça hidráulica, cabeça hidráulica, cabeça hidráulica, gente, você não precisa de cabeça hidráulica para fazer tudo. É... Cabeças hidráulicas são ótimas, mas elas são muito pesadas para manuseio, elas são muito grandes para manuseio e elas são normalmente caras. Sabe, tem cabeça hidráulica que é o preço de um monopé inteiro. Tem cabeça hidráulica que é mil reais. É, aí, aí eu já acho que não é necessário para tudo que você quer fazer. mesmo se você só for entusiasta. Se você for entusiasta, cara, por que, que você vai comprar isso? Não é verdade? Me patrocina, Benro. Juicil também, se tu quiser.